Jornalismo Informação Opinião Uma... Opinião Para quem tem pressa O Meia Hora está no ar Adriana Bezerra Pessoal, boa, bom dia ainda, né? Bom dia, mas boa noite, boa tarde, boa madrugada para quem está assistindo depois da nossa gravação. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente está sem assim, o Gordinho. Fabiano Gomes, o nosso... Ele gosta, até né, De falar que é o menino da bancada, pegou uma doença de criança, bem feito. Tá eu com também, a virose. Eu também já fui, né? Mas... Já fui, eu também já fui, é. Há longos, há muito tempo atrás. Eu também já fui criança e Fabiano tá com a virose, tá com febre e aquela coisa bem típica do verão. Tá se recuperando em casa, mas estamos aqui com o professor Flávio Lúcio, como sempre. Boa tarde professor. Bom Opa. dia ainda, né? É, bom, dia. bom dia. Bom dia. E... Mais uma vez, Mais aqui, uma vez o Cognes Lira, o cara Sim. que fica grudado na internet. Né? Ah, Joga, jo é. é verdade. É Deixa muito... a gente tá aí. <risos> É muito versátil. É, daquela, é da nova geração do jornalismo, muito antenada com a internet, que sabe da linguagem da internet, sabe onde buscar informação, muito talentoso o É a gente. isso, obrigado, Não amigo. é missa de corpo presente, não. É verdade <risos> mesmo. A gente percebe o teu feeling, é, é, que você está sempre ligado em tudo. Show de bola. E hoje nós vamos destacar hoje o que bombou realmente na internet, que gerou fake news, é tudo. E é uma das. Os destaques do Meia Hora de hoje é a decisão né, judicial que barrou a ida do presidente do ex-presidente Lula, preso lá em Curitiba, ao velório, o sepultamento do irmão dele, Vavá, né, que era o irmão mais velho do presidente, que Lula sempre apresentou como uma figura paterna, né, já que o pai sempre foi muito ausente. E a, a, a, a juíza lá de Curitiba, a, a Lebus, né? Negou, o PT recorreu, na TRF 4 negou, já bateram a porta do, do STF para viabilizar essa despedida. O né? que está Outra... acontecendo nesse momento, vale salientar, Adriana. Nesse é, momento está acontecendo. O... Tá, o velório, exatamente. Deve, o, o Vavá deve ser sepultado, ele tinha um câncer de pulmão. né? Pediu muito para ver Lula, para se despedir de Lula. E, bom, a gente vai comentar isso mas a miúde, até porque a lei de execuções penais prevê. É um Aliás, o Lula, o Lula requereu esse direito e foi atendido durante a ditadura, ditadura militar. Ditadura Ele foi dele, liberado né? para ver para participar do velório e sepultamento da mãe dele, Ele a dona tava Lindu. numa situação de muito mais, de muito mais dificuldade política para a ditadura à época, né? porque tinha Lula... Tenha ocorrido aquelas greves no ABC, a ditadura estava vivendo. Tudo bem que estava havendo um, um processo de abertura já. já, já era Mas um... nós estamos numa democracia e né? a, a, a, a lei assegura ao, ao ex-presidente, não só ele, assegura a qualquer cidadão que vá se despedir. É um, é, é um direito humanitário. É, para parentes né? direto. É um reconhecimento é um de algo que que não se nega a qualquer pessoa. Você imagina você ter alguém tão querido... A juíza querido, lá de Curitiba, a juíza responsável pela execução da pena de Lula, é, argumentou questões logísticas, né? deficiências logísticas para... É, a viabilizar. A viabilizar a só que aí o PT rebate, e diz, não, olha, a gente se, se a gente prontificou. Paga a gente paga o transporte. O transporte, o avião, tudo. Mas, enfim, a, a justiça alegou a, a justiça que a chance é, logística... O problema aí, como sempre, o, o tempo e os critérios que a justiça tem, tem, tem escolhido para lidar, sobretudo com, com o caso Lula, são estritamente políticos. Você acha que esse, é... esse, essa decisão de hoje, né, essa... Esse cerceamento né, desse direito de Lula reforça, cristaliza no imaginário do, da, da, do, do brasileiro a prisão política de Lula? Não, eu acho que reforça essa hipótese, né, porque, obviamente, nós temos que tratar isso como hipótese, não temos como podemos afirmar. Todos os dados mostram, desde a maneira rápida como Lula foi, foi, foi processado, foi condenado, é, o TRF-4 julgou em tempo recorde, um processo em segunda instância, exatamente para permitir que Lula fosse afastado do jogo político. A decretação da prisão de Lula, quando ele poderia recorrer para o Sérgio Moro, quando ele poderia recorrer a outras instâncias, e como assegura a Constituição. Até começou que, não, começou tu, de forma... Os ritos, né? não, não, começou já de forma, assim, de, digamos assim, meio fora da curva, com a condução coercitiva, né? Na, no primeiro depoimento dele. Vê, o, o, nós pegamos agora o exemplo, compararmos com o exemplo do motorista Queiroz, que se recusou até agora a, a depor para o Ministério Público, né? e não foi objeto em momento algum, tudo bem que há uma, já, obviamente... Que, considerando, o, o, já como o caso Lula já, já, já foi superado, né? ele está preso lá, então, volta, o Supremo resolve, então, proibir as condições coercitivas. Né? Mas Lula, Lula não... não, não... Até, porque uma, todo mundo sabe isso, porque, né, isso virou lugar comum no debate da imprensa. Não, mas a, que a condição, a condição coerce... coercitiva não está proibida, só tá, que ele tem que obedecer não, os sim, ritos locais. Não, é exatamente, tem você que obedecer... Precisa, você no precisa caso do, no solicitar caso... a presença em caso de negativa, em nenhuma isso, justificativa, duas, em, duas, duas vezes, em duas vezes, isso. né? Então o juiz pode decretar uma condição coercitiva. Nesses casos, Lula em momento algum se recusou a dar depoimento... A, a, a justiça, então, mas foi O pior é que isso foi articulado, essa decisão, com um grande espetáculo midiático. Sim. Né? Quer dizer, a, a, às seis da manhã a Globo estava, tinha já posicionado um helicóptero, câmeras, que... helicópteros. O, o editor, à época, o, o, da, da época, a época da época, da revista da Globo também, é, publicou um Twitter à meia noite, né? é, dizendo que iríamos ter novidades na relação com a condição coercitiva, a, enfim. De, a, a imprensa foi avisada. A Imprensa toda ali, né? E, e Lula, queriam, não foi Lula não né? foi levado a Curitiba. Lula não foi levado. Tem muitos, muitos, mas é, não foi levado a Curitiba porque se não, há, há dois relatos. Um que é que o, o um coronel que comanda a área do do, do, do, do aeroporto de Congonhas não permitiu todo aquele fluxo lá e, e que teria que sair com, a, com, com né? E o, o próprio, se eu não me engano, também, isso não está confirmado, porque o Marco Aurélio é, nunca confirmou isso, né? o, o ministro do Supremo, mas ele estava no momento no, no, no, em Congonhas e a, considerou aquela, aquela atitude totalmente legal. E nós tínhamos já confrontos de rua acontecendo naquele momento em São Paulo, em várias partes do Brasil, né? principalmente São Paulo, que impediram a execução, a levar, levar o Lula, e ele estaria preso já ali, porque o que nós observamos como prática recorrente do, da, de Moro em Brasília, em, em Curitiba, foi prender, prender temporariamente investigar, investigar depois. e manter o indivíduo preso ali quase que indefinidamente. Não, Mas não foi o Moro mudou, disso. né? Agora, o Moro, é, por exemplo, considera pedidos de desculpa como né? prova. <risos> Como, Mas complicado. como é que essa decisão, né, judicial, barrando a ida de Lula, está sendo vista na internet? Tem mais gente protestando? Ou, ou entendendo o gesto é, da Justiça Federal em Curitiba? Os lados, como sempre, estão bem definidos na internet, Adriana. O pessoal da direita, que é pró-Bolsonaro, comemora, por exemplo, esse tipo de decisão da Justiça, algo que é um direito constitucional. Não é por ser Lula, ou por ser, ou por ser Bolsonaro, ou por ser Mourão, ou por ser, enfim, Flávio Bolsonaro, quem quer que seja. É um direito constitucional e, enfim, a esquerda, o, o, os usuários que têm esse pensamento mais progressista lamentam, dizem que é uma, uma afronta, e dizem que é um risco ao, ao Estado Democrático de Direito, já que isso é um direito constitucional, e não só de Lula, é de qualquer cidadão, de qualquer preso, e é, visitar e, enfim, estar presente no velório de um parente direto, ou seja, mãe, pai, filhos, irmãos, enfim. Eu lembro o seguinte, no, no ano passado, quando houve o evento lá da facada em Bolsonaro, é, eu me manifestei nas redes sociais, é, lamentando o ocorrido, Sim. Né, é, achando, manifestei a opinião de que é, esse ato, de maneira alguma, é um ato que, se resolve, que pode ser utilizado para solucionar divergências. Sim, né, a, a, a, Ou seja, e, e não está, e, até agora está provado, por enquanto, apesar das várias suspeitas que tem, que, que pairam sobre o fato, ainda não... A polícia até hoje não, não tem, conclusão não tem uma conclusão. Né? É, um, é algo que é estranhíssimo, como é que, que depois de, de todas as, todo o tempo de investigação, não há nada que indique a, o, o principal argumento da polícia é que o, o, Adélio. o Adélio agiu sozinho. Né? É, até, mas nem isso a polícia até agora comprovou. Existe aí um vídeo, né, que, que a gente até já comentou aqui, que circula ou na internet, muito, levanta muitas dúvidas sobre... É, o, com relação à proximidade com a orquestração, segurança, orquestração, né? até uhum. com a segurança do próprio Bolsonaro, até com policiais federais envolvidos na trama. Não dá para afirmar nada disso. Mas o fato é o seguinte, tanto quanto é, se deve lamentar o, o ato contra Bolsonaro, que atentou contra a sua vida, claro. nós também temos que esclarecer, independente das divergências políticas, sim, sim. independente do, do significado que isso tenha, para bolsonaro vié, ou para Lula ideológico né? é isso é um ato principalmente um ato que, que humanitário humanitário quer dizer é, Lula tem o direito não só não é um problema só da lei não é um problema que a lei assegura a Lula essa, essa visita Sim. essa despedida do de um ente querido como a Adriana lembrou logo no início a própria ditadura concedeu esse benefício a Lula no início dos anos 80 é Agora, tratar isso e comemorar um fato mostra muito bem o caráter dessas pessoas que fazem e isso. Mostra, e mostra sociais. muito, exatamente isso, e mostra muito a que ponto chegamos na, e muitos, na internet. E muitos, e o pior é isso, que muitos, você vai observar, às vezes eu vejo em manifestações, principalmente no Facebook, onde fica mais claro assim, as postagens e tal, são cristãos que ficam uhum. lá postando imagens de Jesus e, e né, postando aquelas tava frases feitas. Eu estava dizendo ontem que eu, isso, Deus me ver, livre né? do tal cidadão do bem desse instante <risos> é. brasileiro, desse é. instante isso, isso, brasileiro. Isso, eu acho que só para concluir, eu até postei um comentário no, no Facebook ontem que essa atitude já beira o sadismo dessa Sim. juíza, quer dizer é algo que que, é, é, que não basta tudo tudo tudo, tudo que já se foi feito contra Lula, né? É, agora, você impedir o presidente, o ex-presidente, de, de, de visitar um irmão querido, né, que, a, que morreu e viver esses últimos meses sem Lula poder vê-lo, é, um, é algo que não, não se justifica. A não ser pelo, pela, pelo, pelo desejo sádico de vingança de ver um, um, alguém que, que se odeia é, que viver, existe, vivenciar assim, um temor. essa. Claro que assim no momento Também em que o próprio isso, Partido né? dos Trabalhadores diz, não, a gente viabiliza logisticamente isso, é, fretamos um, um avião, enfim, é, e que se insiste em argumentar na logística, eu acho que na verdade isso não, não, não, não escamoteia aí. Não, um, um temor, por exemplo, de que Lula não volte, não, eu acho de que, que haja eu uma acho... reação popular. Mas ou é uma muito funda. isso, não, eu, eu, tem muito disso, eu creio, de fato. Eu acho que tem, mas é principalmente que veja, desde então. Porque vocês lembram desculpa, desde, lembra desde... daquele daquele da decisão né do, do desembargador de plantão que foi uma decisão equivocada óbvio porque existia uma decisão colegiada e ele não respeitou isso e deu aquela liminar. Mas o que se viu nos bastidores depois veio a público é Sérgio Moro cancelando as férias e não era o juiz das execuções né o Sérgio Moro não é o ex-juiz responsável pela execução da pena de Lula né? É, então, se viu ele cancelando as férias, ligando para o delegado, o delegado ligando para o desembarcador. Houve toda uma cena de bastidores, uma movimentação de bastidores para impedir né, o cumprimento da liminar. Ninguém sossegou até ela ser cancelada, até ela ser suspensa. É, então, assim, há um realmente... Era outro direito parece constitucional um... também, né? Esse é. direito valeu na na, na... A jurisprudência não, brasileira. Até legal... 2016. O Supremo alterou, a... não por acaso, né? O Supremo alterou essa, essa, essa interpretação, que não cabe interpretação nenhuma. A lei é muito clara, isso é muito clara quanto a isso. Todo brasileiro tem direito a recorrer. E você, você pode até discordar da lei. Você pode até questionar. Eu acho que é, é preciso ver isso. Mas não para atingir um, alguém. Precisamente. Não, dizer, você é, mudar a lei para mudar a interpretação da lei, sabendo que esse caso iria chegar. No caso Lula, todo mundo sabia que Lula ia, ia ser condenado e preso, e para ser impedido de, de, de, ser, de disputar a eleição. E aí muda-se a interpretação para viabilizar é, isso. E você também pode questionar e depois a, vi, a, a, a legalidade. Discutir, né? não, você pode também questionar a legalidade da, que, da, da, da concessão daquela liminar, né? Porque se você tem. Não, mas aí a concessão, Adriana. É, a concessão era baseada na lei. O juiz, o, juiz, é, o, ju, o Supremo estabeleceu, o, o Supremo autorizou, in, dando autonomia aos juízes para é, para Sim, mas ele pessoalmente... Eu, eu mas aí assim, eu sei ele, sei a, a, o erro dele eu... foi ter feito isso desconsiderando o impacto, deci... não e uma decisão né? que, que, que, que você, ele vai, mas contra... eu acho que o juiz não tem ah, uma que ter, decisão colegiada. eu acho que não, mas não houve, não havia decisão colegiada, existia uma decisão de condenação de Lula, né? que foi uma câmara do TRF4 que condenou Lula, então entrou a volta à discussão sobre se Lula tinha direito ou não à liberdade provisória, quer dizer, responder o processo em liberdade. E foi isso, argumentando isso que, que a, os advogados de Lula entraram e o juiz concedeu a eliminar. Como eu acredito que se caísse é, na mão... O próprio Marco Aurélio concedeu a Lula soltura e, e, e, e... O que é que nós tivemos? O presidente do STF também agindo para impedir a execução da, da, da decisão de um outro... Que é ilegal também, um, assim como o presidente. Porque ali, ali nós tivemos duas ilegalidades gritantes. Primeiro... É, foi a própria ação do, do, do, do juiz Moro que determinou a PF que não libertasse Lula. Segundo a ação do próprio presidente do, do, ST, do, ST, do TRF4, agindo sem ter autoridade para isso. Porque um, um presidente de um, de, um, de um tribunal não tem poder... Ele, ele, ele é apenas administrativo o poder dele. Ele não tem, ele não tem autoridade sobre ele. Não, hierar, não, ele não é superior hierarquicamente ao seu. Como o Tófilo também não, como caçar, também não poderia caçar. O Tófre também não podia caçar. Aurélio. Quem poderia caçar era o Pleno, o pleno. Do, do TRF-4, quanto, assim como o pleno <risos> do Supremo Mas aí Lula ia passar até o carnaval livre, né? Essa é o então, esse é, esse é grande questão. E agora, eu acho que, não, pela primeira vez, num, num ambiente de comoção, né, Lula ia ter encontro com o povo. A população, né? E você imagina a, a o, o, o, o, as cenas que nós iríamos ver muitos, nesse inclusive momento. professor, muitos muitos portais independentes que cobrem a política de Brasília é, Taxam assim o, o velório do irmão de Lula, por exemplo. Chamam de comício político, falam de festa petista. Sim, mas enfim, não interessa. Como, como se um, o um velório pudesse ser uma festa, por exemplo. Pois é, acho mas que... aí Lula. É, eu acho que isso aconteceria, o povo. Eles as querem. Pessoas... Não, a, então, a intenção é impedir impedir Lula de ter contato, em qualquer circunstância, registro, sobretudo numa situação como essa. Porque certamente a militância petista iria lá, esse contato com o povo, as fotos né que, que esse esse retrato histórico do, é, do, do do poder político de Lula né da liderança política de Lula novamente repercutindo na mídia de fato é exatamente isso não, é está para está não que foi dito é estar para né nós não temos condições de fazer uma escolta de viabilizar a, a, a a logística né, da saída de Lula até o sepultamento. Isso é. Não, tem não é possível é, que a Polícia Federal não encontre meios. E, e, e mesmo assim o, o PT, como você disse, é, é, ofereceu condições, as condições para levar Lula até São Aliás, Bernardo. A, a, a, a gente, a, na, que esse assunto bombou realmente na internet hoje e para a gente encerrar a pauta Lula, é, muitos. É, é, circula uma, uma mensagem que tem sido muito repetida, inclusive eu fiz uma postagem no Twitter e alguém me respondeu, cínica Lula tinha outros irmãos que morreram e ele estava livre e não foi Então assim, isso, tá... não é, isso não é verdade Essa história detalhe, de que Lula... detalhe que isso é uma mensagem espalhada por Carlos Bolsonaro no Twitter essa história de que, que Lula filho, Lula, Lula estava numa reunião isso eu não lembro que eu acompanhei recentemente, inclusive eu acho que eu revi essa mensagem Alguém a mensagem diz assim, olha, quando morreu João Inácio da Silva Neto em 2004, Lula foi a um evento e depois um jantar. Não deu não, para é ir ao inteiro. Lula estava numa reunião de numa reunião do Mercosul, se eu não me engano, essa, não sei se acontecia, no, no essa reunião aconteceu, acho que no Brasil, e Lula registrou, inclusive tem tem toda a, a época, né, porque eu procurei a, a, as a, as notícias da época sobre o fato, né? Alguém relembrou isso recentemente, essa é, mensagem o aí Ele WhatsApp. também diz, olha, quando morreu outro irmão dele, o Adair Inácio de Góes, em 2005, Lula foi a Tabatinga relançar um projeto, não deu para o um enterro. Agora que está preso, está doido por um enterro. Bom, ma, a, além de assim, ele ter... Né, né, Essas pessoas não, não, não têm o menor, menor caráter para fazer esse tipo de afirmação. Na verdade, esses dois, tanto o João Inácio como o Adair, são, na verdade, meio irmãos de Lula. Ele não teve são o menor irmãos convívio. Irmãos paternos, é, não teve pai. convívio, que o é diferente. P, o próprio PT publicou uma checagem, vamos dizer assim, dos fatos, falando, inclusive, isso que a Adriana falou, que Lula tem mais de 20, se não me engano, mais de 20 irmãos, por parte de pai, e que tem diversos irmãos que ele não tem sequer convívio, que o Vavá, por exemplo, como a Adriana também falou, era um dos que era, era, era, era um essa figura paterna né? por, Porque é, era uma, era uma velho, figura paterna exatamente, dele sumiu é. o lugar do pai, né? É, é diferente, né? Assim, você tem um meio-irmão com quem não, você mas... não convive, ele não conviveu sequer com o pai, avalia com, com meio-irmão meio -irmão. e enfim tudo, tudo, tudo tudo. Você tudo vale como argumento esse jogo sujíssimo né, que não leva em conta que existe do outro lado um ser humano alguém que tem sentimentos que sofre né, e, e, e essa demonização de Lula assim como a demonização de, de Bolsonaro Sim. a gente os dois lados têm os de dois fato, lados também né você não pode Bolsonaro... tratar Bolsonaro você tem que lidar com as ideias você tem que tratar Bolsonaro nos termos Isso. assim como com Lula também não podemos criar esse... esse, esse, esse, política, esse tornar a política um político Política, um ringue, política, é, o, é, política o, é o embate de ideias. Política é o embate ideológico. Uma luta de MMA, né, que vale tudo. Até é. na luta de MMA tem é algumas des... limitações. Não, não é essa luta fisiológica que a gente vê nesses últimos Olha, tempos. Olha, é, por falar em Bolsonaro, o Bolsonaro que foi submetido ontem à cirurgia, já saiu da UTI, está num, num apartamento, e reassume hoje a presidência e vai despachar do hospital. Eu queria até pedir... O Edson já está na internet a foto do gabinete montado no hospital onde Bolsonaro vai despachar já a partir de hoje. Ele estava ansioso para tirar a presidência da, das mãos de Hamilton Mourão, né? Estava tá preocupado. Eu acho né? que ele também está sentindo. Que... Mourão que ah, tá, essa foto Mourão aí... que inclusive. No, Os Forças Armadas com o início do governo. E a mídia, a grande mídia, Globo, Folha de São Paulo, tem dado um destaque. Como, se, como apresentando o Mourão Como anti-Bolsonaro Não como anti-Bolsonaro, mas como uma alternativa Mais palatável A própria palatável, mídia, porque é. Bolsonaro Resolveu fazer um enfrentamento com a Globo Com a Folha de São Paulo Com é, o né? Grupo UOL, que é a Folha de São Paulo All, All, All, Todo mundo, essa uhum. turma aí Estadão, você vê que a linha editorial desse, A exceção é o que? SBT e Record, e, Record né? e os sites Essa turma que fica aí e tal é muito perigoso esse jogo que o Bolsonaro faz, sobretudo porque o poder, como eu disse, a Globo não tem mais poder para eleger presidente, já está demonstrado porque perdeu as últimas quatro, cinco eleições que ela apoiou um candidato. Ela perdeu as cinco, né? Essa eleição ela não apoiou o Bolsonaro, obviamente não apoiou o candidato do PT, mas... Ai, deixa é... eu fazer aqui, tem muita gente aqui na internet agora... É... Até perguntando, pro, pro, acho que entrou agora, perguntando para o Fabiano Gomes. Fabiano Gomes está meio adoentado, pegou uma virose, nada sério, não. Mas está indisposto, enfim, está de molho, porque pegou essa virose, febril e tal. E tem gente aqui falando, viu, Edson? A Anastácia, a Anastácia Melo, lá. A Anastácia de Cajazeiras, eu a conheço. A Anastácia é muito carinhosa. Grande abraço, querida. Ela está falando que a transmissão está falhando, tá, Edson? Está tá dando, oscilando, tá oscilando. Quem está aqui com a gente também é o deputado Manoel Lodigério, de está nos assistindo. Grande abraço, viu? Eu acabei Boa de Boa legislatura. <risos> é... Tem gente também aqui falando, olha, a... um grande abraço Eliano Bandeira. O Edson Pessoa está dizendo, cadê Fabiana? O, jo... o Joalisson Barbosa. Cadê, Fabiano, para equilibrar esse debate? Acho que está todo mundo achando aqui, muita gente muito lulista aqui. Tá? Não, eu, eu, eu estou aqui trazendo o, o termômetro da internet. Olha, eu estava vendo lá no Twitter, na verdade, assim, o, o Lula preso, a hashtag, hashtag Lula preso político, já está em segundo lugar, né, no trending topics, tá né? Foi, foi muito então, acho comentado. que o discurso dominante é, a, a mensagem dominante é o cessamento da liberdade de Lula, né, do, do, do direito de Lula? Do direito é, da liberdade não. Do direito. Você tem de lado algumas algumas mensagens desse tipo assim, olha, ele ignorou o sepultamento de outros irmãos. Agora que está preso muito, quer, quer dif... dar um passeio no cemitério? Foi muito difundido porque como eu, como eu falei, o próprio Carlos Bolsonaro que tweetou essa mensagem. O próprio filho do presidente que enfim faz esse meio que uma, uma seconda do presidente aí. Ele, ele, ele, o Carlos Bolsonaro ele tweeta às vezes pro pai. Rolou discussões sobre isso, tretas o aí. O som dele era ser isso. o ministro da comunicação, não é isso? Um secretário da comunicação, coisas desse jeito. É, eu, eu acho que ele é o, é o nome, assim, é vereador, né? Primeiro já, já assumiu assim, a posição, mais... É, nessa oportunidade, por exemplo, é, o, o, o chegou por lá, a, a deputado federal teria se tranquilamente eleito, né? O, uhum. disse, é um... Não, o Eduardo mas, mas Bolsonaro é federal o fato, e o, o Flávio, vai, é o senador. Mas pelo o Eduardo Rio. Bolsonaro, o Eduardo é, é federal por São, São Paulo. Paulo. É. Aí a, a, a vaga de deputado federal da família era do próprio Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Só que ele, o, o, o é, o, o Carlos. O Carlos não foi candidato a nada. Carinhosamente apelidado pelo próprio presidente de Pitbull. Pitbull mas... mas pelo primo por Carlucho. Então, perda o povo, os simpatizantes do Bolsonaro aqui é não, não dá para segurar. É, mas <risos> Carlucho <onde>, né? Pitbull. <risos> e aí, ele fez algumas postagens que, no, que criaram constrangimento político. Uma delas do Carlos Bolsonaro. Parece que o Julian Lemos foi uma, uma figura que chegou é. lá, teve todo espaço, estava em todas as não, fotos. Mas tem muito fogo amigo, eles, eles né? detonam os parceiros também, uma coisa... Olha, eu acho engraçado Sim, o Carlos Eduardo, Bolsonaro, eu, Eduardo, eu, eu, eu do, sigo... Eduardo chamou, chamou, enfim, nomes como o Joyce Hasselman de baixo clero, de favelados do PSL. <risos> <risos> Olha só, o Carlos Bolsonaro, eu sigo ele no Instagram e não tem erro. Ele está sempre aqui no... no, no fazendo postagem e sempre atacando muito a mídia. de hoje, por exemplo, ele diz, olha, grande parte da imprensa continua o jogo sujo, mente, manipula, cria discórdia onde não existe. Este tem que ser aplicado no Brasil precisa e não nas goelas de Urubu malandro. É assim assim, coxa de vagabundo, de malandro, de, de aproveitadores. De... Ele, ele realmente não economiza nos desaforos com a, a mídia, né? É, e voltando ao, ao assunto, o, é, Bolsonaro, nós, nós reassumindo a presidência, é muito estranho, né? Que, que isso é uma demonstração. Que teve, e teve um, um, um, uma pequena intempéria ali entre o porquê. Do um intempéria entre os dois, professor. Não sei se você ouviu, porque Bolsonaro não queria deixar Mourão assumir por dois dias. Pois é. teve, não, o teve se manifestou esse, agora no Instagram. Tô, de ca... Tô em casa de olho. Vocês são show. Um abraço, Fabiano Gomes. Venha Olha trabalhar, aí, abraço, viu? Abraço, Fabiano. Tome seus suquinhos, seus remedinhos e amanhã esteja aqui, tá? <risos> e melhore. Melhore, melhore. Pois é, vamos lá. Vamos seguir, Adriano. Vamos próxima seguir. pauta. Aí então, pra gente próxima comentar pauta... Aqui. pauta. Vamos voltar para Brumadinho. Tem um relatório é. da Ana que fala que uma em cada três barragens da Vale tem um grande potencial de destruição. E o Brasil... Você está acompanhando 70, o Meia 180, Hora. 180, um Opinião. Pouco. Só tem 37, 37 fiscais para monitorar... Quase 800 barragens, né? Para monitorar a conservação, a sustentabilidade dessas barragens. A solução para isso, eu acho que o problema é esse nosso, é, esse, é que é, é, um, é um custo alto a fiscalização desse sistema. Então, é, deveria o, o governo estabelecer uma, uma taxa né, para cobrir esses custos de fiscalização. Né, que, o, que, não, que, que o Estado não delegue essa atribuição às empresas, como está acontecendo. Sim. Né, mas o Estado assumir, o povo, toda a sociedade, a, a União assumir o, o custo, esse custo sozinha, para fiscalizar, fiscalizar né? uma atividade que deveria, a rigor, já ser, já ser coberta de todas as, toda a segurança necessária, como, como isso não acontece, e o governo e o Estado não têm condições de, de, pelo menos, com esse corte de gastos, aí não tem mesmo, não. Né? Não tem. É, é, Cria-se um, um fundo. Né, que, de, que tribute a mineração, que é uma atividade extremamente rentosa, rentosa né, pro, e viabilize com isso a, a, a, a contratação de fiscais sim. do Estado da, ligados à ANA para fazer essa fiscalização. Aí sim, você pode atribuir ao Estado a responsabilidade em eventos Exato como esse. Como esse. Né? Claro que as, as empresas vão, vão, porque obviamente um, algo... Como isso, há uma, há o caso aqui que. Há uma promessa do vai presidente ser, da Vale, que vai ser que um essas, compartilhado, né? De que essas barragens, né, que estão aí com potencial de destruição altíssimo e com riscos de ruptura e tal, que elas vão ser fechadas. Agora, eu lembro, nós. O que me deixa com mais medo, porque assim, você não tem como transportar, você por até. Dois anos e meio, cerca de dois anos e meio, ele falou, que dura esse processo de, fe... de fechamento aí dessas, dessas barragens. Mas como é, o que que faz com o rejeito? Pois é. Porque aí eu, eu fico com mais medo, porque se você fecha, você abandona, você não vai manter uma equipe lá de monitoramento. Então, como é que se esgota esse risco? Isso. São duas coisas. Eu estava vindo para cá, observando o noticiário, a, as, a, as, as ações da Vale, você vê como é esse mercado Subiram financeiro. 7%. É um absurdo isso, né? Um absurdo. Quer dizer, depois de um desastre desse, só porque a Vale anunciou um... um em 5 bilhões de, de, de investimento para né, aí você tem um 7% uma, uma, uma, um aumento né, como, isso a demonstrar que esses, esses, esses, esses, essa valorização desse primeiro mês agora do governo Bolsonaro tem nada a ver com a economia real não, não tem né? Quer dizer, é só especulação é só criação de expectativas principalmente relativas às reformas, principalmente a da previdência... É a, lua, é a, meio, é previdência. a econômica. É, não, é, o, é, é exatamente, mas o mercado dá sinais. né é, Quanto mais o governo acena positivamente para, as, para para os projetos, os interesses do setor financeiro, dos bancos principalmente, mais eles, mais eles apostam, porque aquilo é um cassino. Né? É, Quer dizer, uma parte aposta. é baseada na, na economia real, as valorização de, de ações, perdas, etc., mas em geral essas valorizações muito rápidas essas oscilações uma hora você tem a é, alta e depois você tem uma baixa revela apenas o um movimento movimentos especulativos outra outra questão que eu acho que vem à tona nesse debate é o problema por exemplo que nós tivemos aqui já, já tem algum tempo 14 anos que é o caso da barragem de Camará, Camará. Né, que é outro escândalo outro escárnio é, não, não, não tem nenhum resultado. Quer dizer, o, ali, sim, é, é, é uma barragem do Governo do Estado que não foi fiscalizada de maneira eficiente. Né? Foi a época do Governo Cássio. É, um, um ano e pouco depois a, acontece esse desastre. E os responsáveis à época, o único que, que, que ainda responde é o ex-secretário Francisco Jacome, né? que foi era o secretário de Maranhão, responsável pela construção da obra. E o secretário de Castro, que já morreu, se não me engano, era Marilo Costa. Se não me engano, eu não lembro. Posso... Marildo, não. Não. É, não, mas... Ah, desculpe. Tá é, não não tá mate vivo. ninguém, pelo amor de Deus. <risos> então tô, eu confundi aqui os nomes. Olha, só um recado aqui mas para ele, Mas o responsável secretário da época é Morreu, né? Não, morreu, ele... Não, o professor não mate ninguém, não. Tá é, melhor, é melhor evitar, então. O fato é que nem, nem, as, nem as, os envolvidos, à época, as famílias que perderam seus entes queridos, que perderam seu patrimônio, ninguém recebeu um centavo sequer sobre é, o, o prejuízo. O prejuízo. Né? Sobre e... isso, professor, a Vale, interrompendo rapidinho, a informação, a Vale começou hoje o, o cadastro de famílias para receber os 100 mil, que são, enfim, são diretamente para a Vale, não tem nenhum tipo de decisão judicial, nem posição do governo, enfim vamos dizer assim entre aspas bem entre aspas mesmo é o de bom grado né bem entre aspas mesmo é 100 mil diretamente pagos pela vale começou hoje o, o cadastro das famílias para receber esses valores aí olha vamos dar uma sequência aqui na pauta é, nós estamos aqui olha só uma escolha porque veja Sim. em qual vamos imaginar essa cena vamos dizer que um acidente como esse aconteceu nos Estados Unidos né? a primeira providência de um juiz seria pedir a prisão diretoria. de toda a diretoria, todos os presidentes, todos os responsáveis por, imediatos pela, não tiver uma prisão daqueles peixes pequenos ontem, né? Mas nada disso. Depois, o que é que vai acontecer? Esse, esse, essa cena todo mundo conhece. Aí vão começar o Ministério Público, vai reunir a comissão de família, vão começar a discutir os termos de uma, de uma, é, de uma uma espécie de TAC, vamos dizer assim, né? Um acordo entre... É, mas direto, aí para entre... chegar num acordo vai levar... Então não se estabelece. Mariana é um exemplo. As o... famílias de Mariana sequer que receberam um né? qualquer valor aqui. Então, você perde tudo. Ali, ali um impacto violentíssimo porque dessa vez é, um, um, um, um, um uma área que era de pequenos proprietários que produzia é, para abastecer Belo Horizonte... Sim. É, de frutas, verduras, alface, É na essa região reuniose, Janeiro, BH. Uhum. É, Esse pessoal perdeu tudo. Né? Então, é uma região que é diferentemente de Mariana, onde o impacto aconteceu, mas nesse aqui, dessa vez, vamos ter um impacto, do ponto de vista econômico, muito mais forte do que foi o desastre anterior. Sim. Né? Então, é, a Vale vai, vai continuar nessa enrolação, e o Ministério Público vai continuar chega... aceitando essa enrolação. E chega a ser paradoxo, sem... né, E porque... a Justiça também. E chega né? a ser paradoxo como você, prende, como você prende membros da diretoria e não prende o presidente e o vice-presidente. que que que é essa? Que o diretor é. tem culpa e o presidente, praticamente, o dono da empresa E ontem não tem, tem um, sabe, um um vídeo que... uma, uma... Só, eu vou te falar uma coisa. Se fosse realmente para responsabilizar a é, é, Mariana, três anos depois... Um dos principais agentes que deveriam ser responsabilizados era o próprio Ministério Público, porque é inadmissível. Por exemplo, a justiça, que foi tão célebre em colocar Lula na cadeia, impedir que se cumprisse habeas corpus, é, ritos, é, todos os ritos, como é que pode aceitar Desacelera. que pessoas que tiveram tudo, uma... tudo tragado, tudo tragado pela... pela ineficiência né pela Pelo, ganância pela ganância pela pela falta de responsabilidade social dessas empresas como é que as, pode como o ministério público aceita que essas pessoas que perderam parentes que perderam tudo três anos depois não tenham recebido Nada eu, de indenização. Não, eu li uma matéria especial sobre esse caso de Mariana, já que, enfim, voltou ao agendamento midiático, Adriana. Famílias que foram levadas para morar em casas, enfim, a Vale colocou as famílias para... Porque essa marca é uma, uma subsidiária da Vale também. Foram levadas para morar em casas, enfim, em bons bairros, vamos dizer assim, em que os filhos estudavam em boas escolas, sequer tiveram qualquer tipo de acompanhamento psicológico. As famílias eram desprezadas pelos vizinhos sofriam, enfim, todo tipo de humilhação. Na escola, o filho dessas pessoas sofreu bullying, dizendo, ah, você veio da lama, você não vai ser meu amigo. Isso é uma matéria especial, ou seja, sequer acompanhamento psicológico para a família que perdeu um pai, para a família que perdeu seu homem, que, que enfim, que provia a sua, a sua renda familiar, sequer teve acompanhamento psicológico, que isso uma restituição financeira. Enfim, três anos depois, tudo está acontecendo e vale salientar que Mas esse desastre... Uma das frases mais chocantes que eu vi de todas as reportagens né de, de, de das vítimas lá em, em Brumadinho, de uma senhora que disse qual vai ser a próxima cidade a ser varrida pelas barragens da Vale. Qual pois a é. próxima cidade que a Vale vai destruir? É complicado. Vale salientar que esse, o desastre em Brumadinho é o maior desastre natural da América Latina, só para pontuar... Enfim, aqui. Olha, gente, deixa eu dar uma mensagem aqui Que o pessoal da técnica está me passando Nós realmente estamos tendo oscilações Estamos tendo problemas com a tele né, Que é a nossa provedora E nos comprometemos Amanhã vai estar tá tudo ok Vai estar tá tudo sinal legal Mas enfim Com... O sinal bem bacana para você poder acompanhar tudo. E sobre essa questão do camará eu prometo que amanhã eu trago Mais detalhe, as informações corretas. Porque até errei, até, é Francis Sarmento, eu falei Francisco Sarmento. Francisco Jago, Sarmento. Francisco Sarmento. E o outro secretário que era o, que era o responsável pela, pela obra na, da construção, no caso do governo Cássio, também eu vou trazer o nome correto sou, e nosso. essa informação também. Tudo certo. Promessa para amanhã, então. Grande abraço para quem aí insistiu, ficou com a gente até agora o final. Amanhã vamos voltar sem problemas na tele, né, Edson? Promete, Edson.